E agora a gente fala né, de dinâmica rotacional dos corpos rígidos. Tá? Nós vamos agora fazer, então, a relação entre torque e, e aceleração angular de um corpo. Okay? Como é que é a versão para rotações da segunda lei de Newton? Imagina que eu tenho uma partícula aqui. ok? Essa partícula né, é... Está numa certa posição, R, girando em torno desse ponto aqui. Ok? E agora eu aplico uma força qualquer sobre essa partida. Tá? De novo, eu posso, lembra lá que eu posso decompor essa, essa força em duas componentes: uma componente tangencial, que vai produzir movimento de rotação, e uma componente radial, que não vai produzir movimento de rotação. Ok? Se essa partícula estiver ligada à origem por, sei lá, um, um barbante bem fininho, né? uma, uma linha bem fina, ou uma haste muito leve, que a gente não precise considerar o momento de inércia dela no, no, no problema, então vai ter aqui uma tensão, tá certo? Para contrabalançar essa, essa componente radial da força, uma vez que a, uma vez que a, a minha bolinha... né? se mantém sempre a mesma distância da origem. O vetor R muda de orientação, mas ele tem um módulo constante, esse corpo está fazendo um movimento circular em torno deste ponto aqui. Okay? Então, se eu olhar a aceleração tangencial dessa minha partícula, pelas relações lá que a gente já deduziu para a cinemática rotacional, a aceleração tangencial é módulo do vetor é r vezes alfa vezes a aceleração angular desse corpo. Se eu pegar e multiplicar pelos dois lados pela massa da minha partícula né eu tenho então né a, a, a componente tangencial de força e ela vai ser dada m vezes r vezes alfa okay? Bom agora vai ser interessante eu multiplicar dos dois lados por R, por quê? Se eu multiplico desse lado aqui por R, aparece quem? O torque devido à componente tangencial. Desse lado aqui, vai aparecer MR² vezes α, e MR² é o momento de inércia da minha partícula. Então, multiplico dos dois lados por R, está certo? Do, desse lado aparece o torque. Esse cara daqui é o momento de inércia da minha partícula. E, portanto, como a gente já tinha visto de maneira qualitativa no vídeo anterior, o torque está relacionado à aceleração angular através do momento de inércia da partícula. Okay? Então, né, agora nós estamos vendo que ele está relacionado pelo momento de inércia. Antes nós tínhamos visto né, que o torque e a aceleração angular, tem o mesmo sinal. Tá? Eles estão, e aí, em termos de componentes escalares, eles vão ser vetores que apontam no mesmo sentido. tá? ok? Então, né, é, o torque é I vezes α, onde I é MR², é o momento de inércia da partícula, e esse número aqui vai ser um número positivo. Tá? Então, o sinal do torque... É, vai depender exclusivamente do sinal da aceleração e vice-versa, ok? Se eu tiver várias forças aplicadas ao invés de uma só, eu vou, a gente vai somar vetorialmente todas essas forças e usar só a componente tangencial da força resultante para calcular o torque resultante sobre a partícula, ok? Então, nesse caso, no caso de mais de uma força aplicada, a força resultante é a massa do corpo vezes a aceleração do corpo. De novo, né? A R vezes alfa e por multiplico dos dois lados por R e chego que o torque resultante sobre a partícula é i vezes alfa. Torque resultante quer dizer que vai haver vários torques, ou seja, cada força aplicada individualmente vai ter um torque Diferente, esses torques são vetores e vão se somar né, como vetores. Tá okay? Então, a minha aceleração angular é dada né, escalarmente por torque, pelo torque resultante dividido pelo momento de inércia. E nota que aqui eu estou pegando né, componente escalar do meu torque resultante. Se eu tiver um corpo rígido agora, eu vou ter várias partículas I. Tá certo? Vou ter várias partículas de massa MI ali. Essas partículas de massa MI ou podem ser o resultado de uma divisão imaginária em pedacinhos, ou então, em ultimíssima instância, eu posso ir para o nível de que eu tenho os átomos do sistema, cada um com, MI, com MI, ri Esse RI, né, de novo, é a distância da partícula ao eixo de rotação. ok Ao eixo de rotação. É, e cada partícula vai ter uma aceleração angular dela, que vai, no fim das contas, vai ser a mesma. Tá? Só por uma questão matemática, eu vou tomar como se todas fossem diferentes, mas no final, todas, todas as acelerações angulares né, vão ser iguais para um corpo rígido, para, para cada massinha que compõe um corpo rígido. Okay? Então, o que é o torque resultante? É o torque resultante sobre a primeira partícula do meu sistema, mais o torque resultante sobre a segunda, mais o torque resultante sobre a terceira, e vou somando, e vou somando, e vou somando, até chegar na última partícula do meu sistema, que eu vou chamar de partícula enã. Okay? O que é, então, cada um desses torques? Esse torque aqui é essa expressão com I igual a 1. M1, R1 ao quadrado, vezes alfa 1. O torque resultante sobre a partícula 2 é m2r2 ao quadrado α2. O torque sobre a terceira partícula é m3r3 ao quadrado α3, assim por diante, até a última partícula do meu sistema. Agora eu vou usar o fato de que todas as acelerações angulares são iguais. Tá? Então, esse termo fica escrito desse jeito, o segundo termo fica escrito desse jeito, o terceiro desse, e vou fazendo isso até chegar na última partícula. Agora, eu noto que eu tenho o mesmo alfa multiplicando todo mundo. Então, eu vou botar alfa em evidência aqui. Quando eu boto o alfa em evidência, a expressão fica desse jeito. Agora. Quem que é esse termo entre parênteses aqui? Esse termo entre parênteses é a somatória de mi ri ao quadrado, que a gente já viu que é o momento de inércia do corpo em relação ao eixo que a gente está considerando de rotação, tá? Então a gente chega à conclusão de que o torque resultante sobre uma partícula é o momento de inércia da partícula vezes a aceleração angular dessa partícula, tá? Onde o momento de inércia é a soma dos mi vezes ri ao quadrado de cada uma das i, das n partículas do meu do meu sistema, ok? Então na próxima no próximo vídeo a gente continua é, essa parte, né? Vai falar de de rolamento de corpos rígidos aí.